Você quer ver uma outra coisa também, Caio, que cai muito nisso assim, né, do, ah, mas isso não tá escrito, né, algumas coisas que é o que eu ouço, né, ah, mas na resolução não diz isso, duas coisas, uma, aquela doação dos mil e reais diário, que a pessoa fala assim, mas professora, se lá tá dizendo que esse limite é diário, qual o problema de todo dia eu doar mil reais?